Fala pessoal, esse vídeo aqui é para contar como é que foi a experiência com o Beamer A gente está aqui com um carro top de linha, ano 2018 Que tem uma tecnologia embarcada muito bacana Computador de bordo, pré-definições para o motorista né? Eu aluguei esse carro via Turo Que é um site que faz o aluguel de carros assim, mais top né? Tesla, BMW, Ferrari, Porsche, por aí vai e aqui você pode ver que tem um nome do dono dele, o Ethan. E aí quando eu clico nisso, ele já vai para pré-definição de banco, já ajeita banco, já ajeita a altura de guidon, Tudo que pode envolver as preferências do dono. Até a rádio que o dono costuma escutar. Ele tem aqui ó, o teto solar. Né? Esse teto abre e tudo. Enfim, é um carro que... Dispensa né, apresentações, é um carro muito bom Mas o que eu percebo é que ele está um passo atrás do Tesla Eu pensei que eu ia sentir uma diferença maior com relação à questão da direção né? Eu pensei que o Tesla por ser elétrico tem a questão da resposta maior O barulho do motor também é muito menor, é quase zero mas eu confesso que o BMW nesse quesito me surpreendeu. A pisada do motor, ela é potente, né? ela chega onde você quer, quando você quer. Ele tem também uma, um, um nível de ruído baixo, não é tanto quanto o Tesla, mas ele tem é, realmente uma qualidade nesse sentido. O conforto interno, assim, pouco vi né? de diferença em relação ao Tesla, mas... Para você que gosta de tecnologia, seguramente faz diferença quando você pega o Tesla, pega o BMW, você vai sentir realmente a diferença. Porque aquele telão que fica aqui no painel do Tesla, você já me viu mostrar, ele faz uma diferença enorme e eu não sei ainda definir em detalhes exatamente o que, que é. Mas o que eu sei é que realmente o, o Tesla está um passo à frente. Comparativamente é como se você tivesse uma liga de basquete, a liga espanhola que é muito boa e a liga americana a NBA que está acima, está em outro patamar.